Fala rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero falar duas coisas muito importantes pra vocês Durante esse vídeo ou no vídeo do YouTube Vocês vão ganhar um gift card que tá escondido em algum lugar aqui A outra dica é que eu estou fazendo lives na Twitch todos os dias O link tá aqui embaixo na descrição e eu tô ao vivo agora Então viu esse vídeo? Já vai correndo lá pra Twitch que eu tô ao vivo agora Neste momento e vou dar gift card lá no chat pra vocês também, beleza? Então, bora pro vídeo que hoje Hoje tá demais E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta Em mais um vídeo de Brawl Stars Isso mesmo, Brawl Stars porque Lançou aí um novo Brawler Isso mesmo, temos aí já O nosso queridíssimo Sprout Liberado, bom, liberado Em tese, né, porque a gente precisa Conseguir o Sprout aí Nas caixas ou comprando A promoção, bom, primeira coisa Que a gente vai fazer é o seguinte, eu tenho pouca Caixas, eu tenho 59 caixas Comuns mais quatro grandes Não vai ser nada muito fácil De conseguir eles, mas Vamos fazer o seguinte, nós vamos na loja Aqui, e na loja nós temos a promoção De 350 gemas pra comprar ele E temos também, além de um Duplicador de fichas grátis. Temos também o acessório da MZ. O que eu tô pensando? Nós vamos conseguir. Nós vamos comprar o Brawler aqui na loja e tentar pegar aqui o máximo possível de pontos para poder melhorar ele e deixar ele o mais forte possível. Para isso, nós vamos vir aqui na loja, no final da loja e colocar o código Bruno Clash pra poder participar e apoiar o canal indiretamente. Você vai colocar aqui Bruno Clash. Colocou Bruno Clash, inseriu. Você tá apoiando o canal Bruno Clash sem pagar nada a mais por isso. E aproveita, se você comprar alguma coisa, comprar gemas, ou comprar o seu Sprout, manda pra mim um vídeo comprando, ou um print comprando, manda no meu Instagram, no meu Direct, ou manda no Twitter também no Direct, ou marca no Twitter, ou marca no Instagram, bota no Stories e me marca, me marca, porque eu vou escolher uma pessoa pra também poder ganhar gemas, pra poder comprar ou o Sprout, ou de repente a skin do Bo. Horus que tá muito lindo então é isso galera já tá valendo então comprou me marca lá que eu vou poder dar um presente pra vocês é isso rapaziada Bom vamos lá então vamos comprar aqui o Sprout pra isso a gente precisa comprar aqui algumas gemitas então bora lá porque tá demais ó E não esquece neste vídeo ou na descrição em algum lugar vai ter no chat nos comentários vai ter aí um código pra vocês resgatarem um gift card Bom vamos lá então Comprar aqui as gemas, é isso! Compramos as gemas, rapaziada! Já estamos gemadinhos e agora é hora de comprar o novo Brawler, o Sprout. Meu Deus do céu! Bom, bora lá então! 350 gemas, a ah, moleque! É agora, mano! 350 Sprout! Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, tá moleque! Uh, uh, uh. A moleque. Agora, já podemos ficar mais tranquilo, porque agora, tudo que a gente pegar, vai vir aí os pontos do Sprout pra gente tentar melhorar ele também. Vamos pegar aqui o duplicador grátis, de graça, tem injeção na testa. E comprar também o acessório da EMZ. Ele empurra todos os inimigos próximos e também infringe 500 de dano usos por partida duas vezes. Vamos lá, então. Mil aqui, ganhamos também, compramos também o acessório da EMZ. Show demais. E vamos de quebra, de quebrinha. Vamos comprar essas megas caixas aqui pra poder ver o que vai acontecer. Então, vamos lá partiu é isso, compramos, então bora abrir Mega Caixa e ganhar bastante ponto de poder Do Sprout, que é o único que a gente ganha Então com certeza vai vir, ó 178, mais gemitas, beleza Muito bom, abrimos aí e recebemos Algumas, alguns Pontos dele, né? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos abrir as outras caixas agora e partiu Bora começar aqui com caixas grandes, mano pontos de poder, beleza, show de bola Vamos, opa, acessório do Spike Acessório do Spike, que beleza, mano Que beleza, mais acessórios do Spike, mais mais um aqui agora então vamos lá mais acessórios beleza acessórios não mais pontos meu deus do céu pontos de poder do Sprout então, parece que tá ganhando acessório até umas horas né bom agora vamos abrir rapidinho rapidinho no poder da velocidade vamos dar uma acelerada 59 caixas dois palitos para abrir vamos lá opa <risos> na primeira na primeira a gente ganha o acessório fisgador da Shelly que beleza ganhamos mais um acessório então bora continuar Acessório, acessório do coach Acabamos, finalmente acabamos Agora vamos ver aí o que a gente conseguiu fazer Com o nosso Sprout Sprout novo Brawler tá aqui pra vocês Ele, um novo Brawler que dá muito trabalho Vai ser bacana demais, hein Vamos botar aqui no máximo que a gente conseguir Vamos ver quanto vai dar, então vamos lá Partiu nível 2, partiu nível 3 Partiu nível 4 Nível 5 agora Nível 6 agora Olha nível 7, partiu 7 O nível 7, nível 8 E faltou um nível pra botarmos no nível 9, o nível máximo Um nível, meu Deus Um nível, deixa eu ver quanto que faltou Tem aí, falta 400 e pouco, né? Meu Deus do céu, que coisa, que coisa, hein? Que coisa! Bom, vamos ver aqui na loja, vamos ver essas geminhas que sobrou aqui Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa 80 gemas não vai dar, né? Acho que não vai dar, não Infelizmente, infelizmente não dá Vamos fazer um, vamos fazer um exagero aí, vai Vamos comprar aqui mais gemas e vamos fazer uma loucura, mano Partiu, então! É isso, compramos as gemas, entrou aí, então vamos comprar caixa grande, mano Vamos lá, mega caixa, na verdade, mega caixas, vamos comprar aqui pra ver o que vai acontecer, né Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó 221 mais 205 pontos de poder, beleza, tá bom Vamos comprar mais uma aqui, vamos ver o que vai dar Olha, tá começando a ficar mais próximo Mais 144, nossa, falta 100 e pouquinho, falta 100 e pouquinho Acho que mais uma já deve dar, hein Vamos ver, vamos lá, mais uma, então Partiu já foi? Nossa, vai faltar Falta volta 18, mano. Meu Deus, vamos lá, vamos ter que pegar mais um. Nossa, sobrou 5 gemas. Mais geminhas pra gente. Agora sim, vamos fechar isso daí então. Pegar aqui mais uma mega caixa. Só pra ver. Não, vamos pegar uma de 30 que Vamos pegar uma de 30. Vai sobrar umas geminhas ali. Beleza, sobra umas gemas, tá de boas. Vamos ver quanto a gente vai pegar. 84, mais 18. Acho que aí a gente consegue resolver a parada. Vamos lá e botar o nosso Sprout para o próximo nível o nível máximo do Sprout. Muito bom, nível máximo, então tudo que a gente ganhar agora Já teremos aí a possibilidade Ó, oh, o acessório da MZ Ganhamos o acessório da MZ Ganhamos o acessório do coach muito bom oh, Ganhamos bastante acessório, hein? O do Spike, muito bom também E ganhamos também o da Shelly Quatro acessórios, mano E mais o grande Sprout Então vamos jogar uma partida com ele e vamos ver o que, que vai dar Agora, então, vamos lá, então Partiu, tá na tela é isso, vamos lá então, já estamos aqui no combate Combateiro, vamos lá em cima das nossas queridíssimas caixas Vamos tentar pegar o máximo possível o Sprout é bonitinho, né mano? Vocês estão gostando de jogar? Vocês já ganharam o Sprout? Comenta aí pra mim que eu quero saber Deixa no chat se vocês já ganharam o Sprout E se vocês gostaram do Sprout também, né? Eu quero saber se vocês curtiram o novo Brawler do Brawl Stars Vamos lá, tem que ficar ligeiro porque, ó tá ah, ali tem, ó O bom é que ele dá aquela puladinha, né? Aquela... O arbusto dele dá a puladinha, né? Então, já ajuda Ó, ó que beleza, que beleza Já pegamos mais um aqui, ó Opa, fica ligado, bora, bora, bora Bora, bora, boa Boa, mano, olha isso, mano O bom é que ele dá essa, essa andada, tá ligado? Então dá pra dar, dá para fazer um bom Um bom combo aí, pegar Nego de trás do, dos arbustos Ajuda pra caramba, hein, ajuda pra caramba Ó, vamos ver, vamos ver ali, ó Ó, aqui não tem nada Também não, aqui deve ter, né? Não, não tem não Caraca, não tem não Beleza, então. Vamos pegar mais um aqui, então. Beleza. Ó lá, ó lá, partiu, partiu. Boa, boa. É, mano, vai pensando. Sprout aqui, ó. Sprout aqui, ele vai, ele vai buscar você, mano. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Opa, travei ele, travei ele. Boa. Ai nossa, eu fui justo no lugar que eu não podia ir Ficamos em segundo, oito troféus com o Sprout Bora mais um, mas agora vamos jogar um modo colaborativo, meu Deus Vamos lá então, vamos jogar agora um Futebral, que é um modo que eu gosto bastante Então bora ver o que vai rolar aqui no Futebral Vamos lá, vamos lá Opa, cadê meu parceiro ali? Já comecei com um parceiro que não tá jogando Já, que beleza, que beleza É isso, é isso, beleza, obrigado hein Valeu, obrigado pela... Pela ajuda aí, valeu. Aí, ó. Aí sim. Aí sim. Boa. Fecha ali. Vou fechar tudo. Opa, beleza. Opa, golaço. Olha que beleza. Dá pra fechar o gol. Isso é muito legal também, Ó, nossa. Limpamos tudo ali. Limpamos tudo. É só fazer o gol. É só fazer o gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos ver. Opa, opa. Pera aí. Vamos lá. opa, opa. Op, op. Boa, beleza, golaço, agora sim, agora sim, gostei do JP ali, que jogou comigo, ganhamos no futebral, bora mais uma Vamos lá no caça estrela então, partiu, vamos que vamos, vamos ver o que vai rolar, cara Temos uma bi, eu já gostei, já gostei da bi ali, vamos ver o que vai pegar aqui, hein Vamos ver o que que vai acontecer, hein Vamos botar aqui, ó, opa, opa, cadê, ai, ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Segura, uh, boa, matou, matou Pelo menos matou ali, né? Deixa eu ver se eu ajudo aqui O meu brother aqui desse lado direito, porque lá a Bia Acho que dá uma boa de uma ajuda, né? Vamos ver, vamos ver, boa Beleza Bora Bora, opa Beleza, beleza, beleza, beleza. Dominamos, dominamos o meio, vamos lá ajudar ali, ó Boa Ai. Travei ali pra ela Ai, mas travei, mas e agora? Boa, ai moto, matamos, matamos, matamos, boa, beleza Ah, o meu, o meu super ali fica bastante, né, vocês viram? Fica bastante, até que fica bastante Vamos ver ali, ó, boa, beleza, beleza Fechei ali, agora só tem aqui, ó, só tem ali Agora vai ficar travado ali, hein, vai ficar travado ali, hein Opa, boa, mano, levamos mais um Levamos mais um, opa, travou, travou <risos> Travou. Mano, é muito troll, é muito troll. a ah, mano, o Sprout é muito troll. O Sprout é muito troll. Meu Deus. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Travei, travei. <risos> mano, é muito bom, mano, é muito bom. Boa. Ó lá, matamos. Boa, mano. Tá uma lavada isso aqui já, hein? Boa. Ó lá. <risos> Mano, é muito troll, mano É muito troll, mano, isso aqui é muito troll Esse Sprout é muito troll, olha que da hora Ah, na água ele pula um pouquinho Ele não vai tanto não, pensei que ele ia entrar mais Pensei que ele ia mais, ganhamos mais uma Muito troll, esse, esse Brawler É muito troll, mano, é muito troll realmente Que doideira, o Sprout É muito bacana de jogar com ele Gostei demais, esse é o Sprout que eu trouxe aqui pra vocês hoje Conseguimos ele, liberamos quatro Poderes Estrelas e colocamos ele No nível máximo, tá dando dano pra Caramba, hein, cara. Então, esse é o queridíssimo Sprout pra vocês. E é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal, é claro, pra não perder mais nada de Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans aqui no canal. Então é isso, manos. Muito obrigado a todos. E claro, não esqueçam, em algum lugar por aqui tem um código e um gift card pra vocês. Então é isso, tamo junto, nos vemos na próxima. Abraço, falou fui